Agora tua tá vez, né, Beto? Minha vez não, mano. Tu não vai falar da hora que eu entrei na banda, não? Eu tô aqui, tô aqui só de enfeite. Porra, mas ainda não tá essa pergunta aqui, mano. Tá, vou ler a pergunta. O nome, ler veio, a... o nome veio de três palavras: a primeira é depois, a de segunda é de. A terceira é de tudo. Deixa eu passar o bonde. Tá, a formação. Eu Bom, sou. Bolsa. Tu primeiro? Cai primeiro? Não, fala. Vai? Não, fala o primeiro. E vai precisando cada um e cada uma falando. Qual foi? Tá errado, fala assim? Esse é o teu nome real, mano? É, tipo, é. nome é. real. Tá, tá, peraí. E o ônibus, bacana, passou na hora que eu tava falando. Aí de novo. Eu não tava, Deus, começou a rir. Espera o ônibus passar. ele falou, esse é o último membro que me deu na boca. foi é, me deu uma dó dele. Só esperar passar o ônibus essas eu. partes que passa ônibus mano eu tô, tô deixo em preto e branco assim um pelo menos um pedaço esfriando né Aí de vez em quando eu, eu dou tá uma passa de vez, tá vez em de quando, de quando tá eu dou lá. eu dou uma passada assim na, na minha canela aqui Aí de vez em quando tô aproxima assim mosquito eu gosto muito de Calypso. eu sou muito fã do chimbinha eu sei que quando no início de carreira dele ele começou com metal então é o caminho que eu quero seguir eu comecei tocando metal mas o meu sonho é virar um grande um grande guitarrista de de Calypso. Verdadeiro é... é zarak Thrasher, Punker, Core, é Exterminator. A minha maior influência... Melody. Melody é bom, Melody, é, é verdade. aí, é qual é a outra pergunta? A gente também tem muita influência de bandas amapaenses, Tipo, Nova Ordem. Profética. Nova Ordem. O que mais? Não gosto de Profética, Matita. mano. Eu, eu gosto Matita, de Matita mas... Pereira. Tô brincando Vou contar pro Michel, mano é. Ele vai ficar puto Vai pra caralho ali, Beijo, Michel Não, espera o ônibus passar Não, mano, se foda o ônibus Esperem novidade. É o ônibus que a gente pega todo dia pra trabalhar Eu, na verdade, porque Vários outros só trabalham de casa Trago, né? Transporte de claro. pedágio em um lanche, já era tá Ah, não bota que -out de outro ônibus, velho Vai se fuder, <risos> doido Coca-Cola e... <risos> O pessoal pode levar a cocaína <risos> Garrafa de coca E <risos> uma coca então, Ele falou um, uma coca, ele não falou uma garrafa É, é consideração é. final É que a gente Fala gosta muito do um mal. do outro Por isso que a gente toca junto nas bandas. Vai lá, vai lá, Ben Tá, a gente agradece a oportunidade que a gente teve. <risos> aí quando passar isso pra lá, vem o um outro dali. Não, é, só quando o Raiz falar, mano. É, de lá. É. é, a gente agradece muito. Já falei isso. Te gente agradece mais uma vez. E muito obrigado. Agradece hoje, agradece amanhã, agradece pra sempre. Depois, x, deixa x tudo. Não, não é hambúrguer. Quiser trocar ideia com a gente, chamar a gente para tocar, você tem contato no Facebook lá e é isso, beleza? Show. Show. Tá bom. Mano?